Porque não é que a pessoa mora aqui do outro lado do mundo há 10 anos, que não vai errar. Tá chovendo assim, torrencialmente. Aí eu fui escrever lá no WhatsApp, escrevi Piove Giroto. Quero que eu ouvia. O que que eu recebi do outro lado? Risadas. O certo é... Então, o certo é Piove a Giroto, que significa chove torrencialmente, chove excessivamente, chove pra caramba. E se você for procurar no Google Giroto... Você nem vai encontrar, ou então vai encontrar... Quer dizer, no Google você encontra chuva, no dicionário nem... Então, vai fazendo uma pesquisinha mais aprofundada. Esse dirotto é excessivamente, mas é algo que cai excessivamente. E no italiano está ligado ou a choro ou a chuva. Então, assim, é correto excessivamente, mas é mais, mas é mais fiel torrencialmente, porque que por se tratar de excessivamente, mas no sentido de cair, e eu acho que já falei demais sobre isso. E estou pensando seriamente em montar o quadro Aprendendo Italiano com os Meus Erros. Beijo, tchau!